Olá, eu sou a professora Luciane Paula e vou trabalhar com vocês a disciplina de processos de leitura, produção e análise de textos multimodais. Eu sou licenciada em Letras, tenho mestrado em estudos de linguagens aqui pela UFMS e doutorado em estudos da linguagem pela UEL. Trabalho disciplinas na área de língua portuguesa e linguística aplicada. É, o nosso objetivo com essa disciplina é entrar mesmo nesse universo dos textos, entendendo os conceitos basilares que sustentam isso, a questão da leitura, a questão do texto, dos gêneros e tipos textuais, as estratégias para a leitura e a relação também que esse universo dos textos agora tem nessa era da informação e da comunicação que nós estamos vivendo, com a questão do letramento digital, essa interferência do meio digital, né, essa influência do meio digital também nos nossos processos interacionais. Então esse é o nosso grande objetivo e assim a gente espera que vocês ampliem o repertório de vocês, não apenas como seres de linguagem que que nós somos mas também como acadêmicos também como professores em processo de formação afinal de contas o texto está presente sempre no processo educativo no processo educacional independente da disciplina e conhecer os mecanismos e os conceitos né que subjazem toda essa dinâmica interacional, ajudam contribuem com o trabalho do professor que nós tenhamos pela frente um semestre muito produtivo bons estudos a todos